Galera, antes de eu estar iniciando o vídeo, quero estar falando a vocês aqui que não deu para postar vídeo, beleza? Não, eu não consegui gravar, beleza? Que tinha bugado o negócio aqui, mas estou de volta, beleza? E galera, é talvez, mano, talvez eu vou estar daqui uma semana ou duas, sei lá, quando eu tiver tempo, né? Eu vou estar ensinando a vocês a como se está fazendo root no J5, beleza? J510MN, beleza? Mas então é isso, vamos estar tá iniciando o vídeo aqui. Deixe o seu like, caso você não for é, inscrito no meu canal também, inscreva-se, beleza? E é nós, então YouTube valeu. Fiquei com o vídeo. So Fala galera, beleza? Vou estar tá trazendo aqui mais um tutorial e hoje eu vou estar tá ensinando a vocês a como vocês estão baixando é Tekken Go Fight 2002 no Android, beleza? Então, vamos lá Primeiramente vocês vão estar tá indo aí no link na descrição, que é o download do APK, né? Preciso de emulador Você vai aí, desculpa pela minha voz que eu tô esfriado Tá estranha vocês vão espero que segundo e baixam beleza depois que você está baixando beleza ter baixado né vocês vêm aqui nos seus arquivos mas na memória interna e vem aqui download beleza o seu vai estar assim ó esse aqui primeiro beleza esse aqui ó tá vendo bom vocês vão abrir ele beleza configuração fonte desconhecida como o meu é, é J5, que eu fiz o tutorial que esse botão aqui não funciona É só... Galera, é quando eu apertei aqui para bloquear a tela aqui, parou a gravação eu Esqueci de desativar aqui a opção para terminar a gravação quando bloqueia a tela, beleza? Mas tá instalando aqui Vamos estar tá aguardando aqui rapidinho, né? Beleza? É bem rápido O nome é chinês Tô com um resfriadão, maluco. Nossa, tá demorando agora, hein. Aí, concluí. Tá voltando aqui tudo. Tá aqui ele. Aí ele aqui, ó. Já tá aqui ele já. Vocês abrem. Vem aqui nessa segunda opção, beleza? Nessa segunda aqui, ó. Nessa segunda opção. Vamos ver nela aqui aí vai estar tá abrindo o jogo rápido aí vocês apertam aqui qualquer botão beleza que é pra dar um ok aí vai estar tá carregando beleza não sei se o audio vai estar tá. deixa eu até baixar aqui Deixando baixo sei lá vai estar tá inicializando aí vocês mexe aqui ó esqueci a manete aqui Aí pronto, é início o jogo. Aí você bota o com, que é a moeda, que é esse botão aqui, ó. Não, pera aí. esse de baixo aqui, ó. Esse aqui, ó, beleza? Esse aqui é o que bota a moeda. Se você quiser pode botar, pode botar baixo. Botou aqui, aí agora você pode estar tá jogando normalmente. Perto start. O start é o do lado direito, O de baixo. Aqui vai ter um tutorial, né? É o botão E aí você escolhe, beleza? Pode estar tá escolhendo Sempre meu time Quando eu jogo Tecnico Fight É esse time eu... Sempre, sempre Tô muito resfriado galera Nem sei como é que tá o óbvio. Só que aqui, galera é Muda, beleza? Muda os botões, ó se A, B, C, D, Mas muda os botão. Nem sei que botão tô apertando, mas o tutorial é esse, beleza? Deixe seu like aí e é nós estamos juntos. Talvez eu vou estar tá fazendo uma gameplay, beleza? Valeu! <música>